Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à TV da Diálogos do Sul. Eu quero convidar você, que está nos vendo aqui no Facebook, a ir para o YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. O YouTube é mais amigável para vídeo, trava menos do que aqui no Face. Se você está nos vendo no YouTube, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o, o sininho de notificações. Lembrando também que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é catarse wwwcatarseme Sul. Essa campanha é super importante, é quem nos permite fazer os vídeos, manter nosso site no ar. É, então se você puder colaborar quiser colaborar conosco é possível colaborar com de R$10,00 para cima com quanto couber no bolso sem pesar para ninguém tá bom então eu quero fazer esse convite para vocês para colaborarem com a gente e vamos lá tratar do assunto do dia Conjuntura tá brava, né? Tá, <risos> mas, tá difícil, né? O que tem de confusão hoje nesse país não, não tá, tá fácil. na história, não tá fácil. Sabe o que eu tenho visto muito, Seu Paulo? É um pessoal falando assim, né? Deu uma invertida. Então, as pessoas estão falando... Ah, mas agora então os bandidos... Estão falando que o bandido é o Moro para tirar os bandidos da cadeia. Então, essa seria uma perseguição... A Lava Jato ao Moro para tirar as pessoas que foram punidas pela Lava Jato da prisão, enquanto o Moro segue sendo herói. Como é que o senhor está vendo isso? O que, é que o senhor acha disso aí? Olha, isso aí é, faz parte do jogo. Uhum. Faz parte do jogo. A técnica deles é essa, desde a campanha, desde a campanha para a presidência da República, se vocês lembram, eles. Ficavam só na acusação, na acusação, obrigando todo mundo a ficar na defesa. Uhum. Isso é uma técnica de comunicação né? que se chama reversão de expectativa. Você, uhum. você tem uma expectativa numa direção, você reverte essa expectativa para outra direção. Né? E também, a, a, isso que você observou: né? o pessoal diz que é o PT, né? Uhum. Então, o PT quer tirar o pessoal da cadeia, acusa o Moro, disseram isso para mim também. Uhum. Eu, eu, eu acho isso um, um, um absurdo. Tem, eu não sou petista, nunca fui. Uhum. Né? Eu, eu na, nasci na política com o trabalhismo, fui eh, amigo do, do Leonel Brizola, fiz campanha para ele no Rio de Janeiro. Eu, eu, eu sou um, um trabalhista comunista. <risos> porque tive minha militância também no movimento operário, com o Partido Comunista, uhum. movimento sindical. Ah, enfim, eu não, nunca fui petista. Uhum. É, mas o PT existe. O <risos> PT existe, é o maior partido organizado que há nesse país. Uhum. Né? Esse país não tem uh, tradição a oligarquia não tem tradição de se organizar como partido. Quem tinha essa tradição era o trabalhismo, era o comunismo. A oligarquia sempre se né? Para ela é interessante ter 60 partidos, 80 partidos, porque é mais fácil você compor e deixar a coisa ingovernável para eles imporem as suas regras. Uhum. Quando você tem partido organizado, e você pode fazer uma governabilidade em torno de um projeto. Isso não interessa para o sistema. Mas, a, a, então, voltando aí a, a, a essa questão: né? é o Brasil que está em jogo, uhum. é a justiça que está em jogo. País sem segurança jurídica né? é, é o caos você não serve para nada não serve para desenvolvimento, não serve para nada. Mas vamos tratar aqui de tentar trazer para essas pessoas qual que é a gravidade efetiva, porque eu acho que quando alguém fala: "Ah, mas estão armando contra o Moro para favorecer os bandidos". Mas na verdade, a ação do Moro é uma ação criminosa. Então, de fato, ele estava violando a lei. Então, é, Olha... a conduta dele é irregular, né? Quando, ainda antes da eleição, uhum. notem bem, né? antes da eleição, quando o Moro foi para os Estados Unidos e voltou, uhum. né? ele devia ter sido preso no aeroporto por traição à pátria, porque esse indivíduo, sendo um funcionário público, levou material que estava sob segredo de justiça porque os processos, antes de, termina, antes de serem concluídos, eles estão em segredo de justiça. Pergunta isso para qualquer advogado. Uhum. Ele levou o material que estava em segredo de justiça ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e trouxe de lá né, o material que a NSA, Quer dizer, a, a Agência de Segurança Nacional da Presidência da República dos Estados Unidos deu para ele. Uhum. Então, foi com esse material. Absolutamente ilegal, porque foi escuta dos serviços de espionagem. Escutaram a Presidência da República, escutaram a Petrobras, invadiram o, os computadores da Petrobras. Para caçar a, a corrupção? Você acha que os Estados Unidos é o país mãe da corrupção? Como que eles vão fazer isso por causa da corrupção? Não, só... Eles fizeram isso para capturar o petróleo. Sim. Só, só para ilustrar isso aí que o senhor está falando, ontem, não sei se todo mundo teve condição de acompanhar, mas ontem a Intercept, sol, é, eles soltaram a íntegra das conversas do Moro e o Dallagnol, e também do, do grupo do MPF. E aí, no dia 31 de agosto, isso eu vou ler, vai estar tá lá no site. Isso no dia. no nosso. Isso no dia 31 de agosto tem um fragmento aqui dessa conversa. E aí, assim, o Moro diz. Não é muito tempo sem operação? É aquela conversa da operação. O Deltan responde... É sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Menos a OP, deve ser a operação do Tacla, provavelmente o Tacla Duran, pelo risco de evasão, mas ela depende de articulação com os americanos. E aí o Deltan diz entre aspas, que está sendo feita e depois ele, ele mesmo diz estamos programados para denunciar dia, dia 14 e o Moro diz, ok então assim a articulação, quer dizer a, a denúncia depende de articulação com os americanos o que, que é isso aqui? então veja, ele não foi preso quando voltou dos Estados Unidos isso é traição à pátria é você entregar segredo de justiça e ainda trazer né, esse conluio com a espionagem do, do país que é o país que tem tradição de, de, de invadir os outros países para dominar economicamente. E, então, você vê que tudo se encaixa. Né? Uhum. Nós denunciamos a fraude eleitoral. Nós fomos os primeiros, e, e, e agora, sim, as pessoas, as pessoas estão acordando. Né? Mas, no Diálogo do Sul, foi, fomos os primeiros a denunciar que a eleição foi uma fraude, que a eleição foi uma operação de inteligência feita pelas Forças Armadas em conluio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Toda tecnologia de manejo de rede de manipulação das redes né? e dinheiro. Dinheiro a fundo perdido rolava aí, das empresas e, e, e dinheiro sem, sem você ter que prestar conta, né? que vinha do exterior também. Isso foi um, uma, uma loucura, uma fraude de, para a captura do poder. E o que é que eles estão fazendo nessa, no poder? Prestem atenção, gente. Prestem atenção no que eles estão fazendo, por favor. O problema não é o PT, o problema é o Brasil, sabe? É a riqueza do Brasil que pertence a você. Petróleo tem que ser seu. Né? Veja qual era o projeto brasileiro quando foi criada a Petrobras. Né? A Petrobras foi criada para ser a indutora do desenvolvimento. Por quê? É simples, né? Porque ela gera um monte de outras coisas. Uhum. Você tem que fazer refinarias. Para levar o petróleo para a refinaria, você tem que fazer dutos. Né? O, o país que. Eh, cujo desenvolvimento foi feito em cima da indústria do, do, do automóvel, né? e necessita horrores de gasolina e diesel para alimentar a frota. E você está exportando isso, está importando isso. Você compra o petróleo lá no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, uhum. né? traz para cá, refina, né? o que a capacidade de refinar... É menor do que a, o consumo, então, tem que ainda importar gasolina e diesel. Uhum. É, a Petrobras estava numa linha de tornar o país autossuficiente em tudo. Em tudo. Uhum. Quer dizer, o, o, né? transporte marítimo estava... O, o, o, o Brasil tinha uma frota de navios. Sim. Né? marinha mercante para fazer a navegação na costa, uhum. que é muito mais barato você levar a mercadoria do Rio Grande do Sul a Natal de barco, né? do que levar de caminhão gastando ah. diesel ou, ou gastando gasolina. Sim, sim. Então, essa marinha mercante foi destruída. Uhum. Nós fazíamos navios aqui, uhum. essa, essa marinha foi destruída. Então, com a Petrobras e o petróleo, o que que estava acontecendo? Estava sendo reconstruída a capacidade nossa, brasileira, de construir navios. Uhum. Não só navios, estava construindo as plataformas para fazer perfuração em alta profundidade, claro. que é tecnologia desenvolvida no Brasil. Isso, gente, é riqueza, essa tecnologia é a riqueza nossa, pertence a todos vocês, não pertence ao PT, entende, gente, isso é coisa de vocês, vocês têm que preservar, agarrar isso com unhas e dentes, porque os seus netos né, vão ficar sem país, se você deixar que eles continuem destruindo o país desse jeito. Então, veja, a, a indústria naval estava sendo recuperada. Fazendo na Engedic, na lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na, enfim, no, no Espírito Santo, tinha quatro, cinco estaleiros aí, uhum. coordenadamente, produzindo navios petroleiros. Uhum. Né? E a indústria nacional estava também produzindo os dutos, uhum. Não, para você conduzir o petróleo, o gás. Não, tem uns 4 mil quilômetros de gasoduto, por exemplo, vem gás da Bolívia para cá. Uhum. Agora, a gente não vai precisar do gás da Bolívia, mas tem que colocar o duto das plataformas que estão a 200 quilômetros mar afora. Uhum. Não, você tem que trazer isso para a Terra. Não. E da terra você tem que levar para o consumidor, botar, botar lá em casa né, o gás barato. Que não que, é o caso agora, né? Está bem caro o gás. Está bem caro o gás. E, e olha, a continuar assim, a gasolina não vai parar de subir, o diesel não vai parar de subir. Né? Por quê? Porque eles estão entregando tudo. Sim. Tá aí, que... o, não, Ele anunciou agora, são oito refinarias que ele vai vender. As oito refinarias sim, que nós temos, sim. as únicas, eles vão vender. Quando nós precisamos é? em vez de vender essas oito, fazer mais oito. Uhum. Entendeu? Para, em vez de exportar petróleo, exportar gasolina e diesel, que tem muito mais produto agregado. Claro. <risos> Você não pode perder a perspectiva de que o petróleo não é só gasolina e diesel uhum. e óleo lubrificantes. Uhum. Olha, vocês precisam ter na cabeça que do petróleo, da petroquímica, né, você tem... Eh, está movendo essa, a sociedade de consumo moderno. Claro. Olha para você. Veja quanto de plástico você tem no teu corpo. Tecido. Né? Uhum. Olha para a sua cozinha. Quantos aparelhos de... De, de claro. plástico duro, de plástico mole, você tem. Uhum. Tudo isso, gente, tudo isso é petróleo. Uhum. Tem mais de mil subprodutos, mais de mil. Uhum. Né? E nós vendemos o petróleo bruto e importamos. E importamos claro. né? e, e, o que está acontecendo com o minério de ferro, mesma coisa. Nós vendemos o minério de ferro e compramos trilho da China. Imagine, hoje, o ferro, o minério, vai para a China. 12 mil, quanto? 12 mil milhas marítimas. Volta feito trilho e vende mais barato que o trilho aqui. É, é, é, é isso que está em jogo. Nós temos que não exportar o minério de ferro, exportar o trilho. Você ganha muito mais exportando o uhum. que é o um produto agregado. Não é simples entender isso. Eles estão entregando tudo. O, o Guedes, lá nos Estados Unidos, você viu o que ele falou? Que ia vender tudo. <risos> Até, o Até, o <risos> Até o Palácio do Planalto. Até o Palácio do Planalto. Então, é, já está né, entregue o Palácio do Planalto, podemos dizer assim. É, é um palácio, de, é, é um poder de ocupação. É um poder de ocupação. É um poder Mas de como de ocupação. é que o senhor está vendo aí essa, a importância da greve de amanhã? Vamos encerrar falando um pouco da greve, como que o senhor espera essa mobilização? Como é que o senhor está entendendo isso aí? Olha, eu estava no, no início um pouco desanimado, uhum. né, porque... Por causa da falta de mobilização. Uhum. Né? Por falta de... Eu não vejo a, a, a indignação necessária na, na consciência das pessoas. Uhum. É como isso que você mencionou. Eu também tive esse desgosto uhum. né, de pessoa vir. Que o Moro, que o nosso herói, né, agora virou bandido. Uhum. Não, gente. Herói, não. Pensa que ele é um agente estrangeiro que está destruindo a sua economia, a sua economia, uhum. do país. Então, a, então eu estava desanimado uhum. com relação à a, a greve. A greve. Mas parece que uhum. o pessoal está animado. Está tão animado que o pessoal não vai nem comprar. É uma <risos> campanha né? para é. não sair de casa, donas não compre. Donas não... de casa vão ficar em casa, não vão comprar. Que é para o comércio sentir uhum. o peso da consciência popular. Uhum. É? É. Consciência do povo é isso. É? Uma greve: você derruba um governo. Uhum. É? Se a gente conseguir articular realmente uma greve geral indefinida. Essa, essa, é de um dia. Ser, essa é um Essa é um ensaio. É um ensaio. E a gente precisa fazer outros ensaios, outros ensaios. E, e veja que a pressão popular, a pressão da sociedade, está adiantando, porque o Congresso, que é um Congresso de merda, uhum. <risos> com perdão da palavra, né? mas vocês sabem que esse Congresso é venal, né? é corrupto, funciona com dinheiro. Então, eles estão mudando coisas, não? estão revertendo maldades praticadas pelo executivo né, em função da pressão. Por exemplo, na reforma da Previdência, que eles queriam privatizar, né, obrigar todo mundo a... Entrar na, capitalização. entrar na capitalização, que é suicídio, uhum. suicídio uhum. Né? que é o que está acontecendo no Chile, fica totalmente no desamparo. Uhum. Né? Eles já tiraram isso do projeto. Uhum. Veja, isso é uma vitória, é uma vitória nossa, uhum. do, do, da sociedade articulada, não aceitando essas coisas. Então, prestem atenção, né? Tá, adianta, sim, fazer pressão. Uhum. Temos que continuar juntando forças né, para derrubar o governo. Porque se, se a gente não mudar isso, e a conjuntura uhum. é favorável... A conjuntura é favorável. Muito favorável, gente. A conjuntura é favorável. Eles estão aí que não se entendem. Vocês percebem? Cada um fala uma coisa e tal. Dos Estados Unidos vem ordem e, e atrapalha tudo tal. É, é, é uma loucura. É uma loucura. Uma loucura. Prestem atenção viu? e percebam que, que é um atraso e, e inominável você ser... Se os políticos, os seus líderes aí serem conduzidos pelos Estados Unidos. Vai. E não é para a gente ser igual aos Estados Unidos, não. É para ser colônia, pior das colônias. Veja o que eles fizeram na Libéria, veja o que eles fizeram no Haiti, veja o que eles fizeram em toda a parte onde eles interviram, veja o que eles fizeram no Iraque. Né? Eles destruíram a Líbia. Uhum. Essa estratégia deles é a estratégia de implantação do caos. É isso. Bom, então... <risos> Será que... Eh, se, Haveria alguma pergunta, não? Precisamos de vocês né, que dialoguem conosco, porque, veja, nós somos eh, Diálogos do Sul. A nossa proposta é fazer uma comunicação dialógica. Sim. Né? O que é a comunicação dialógica? É né? ao contrário daquela que é de, de cima para baixo, impositiva. Né? E aqui nós tentamos informar o que realmente é verdade, o que está atrás das mentiras dos grandes jornais. Porque eles não contam essas coisas. Não. Você nunca leu uma linha num jornal ou na televisão de que os Estados Unidos está por trás desse esforço de destruição do país, não, é? não. Bom, só agregando uma, uma questão aí ao tema da greve, Muita gente não pode parar porque trabalha. Em alguns locais que sim, não tem sim. como. Pronto, socorro, não sim. para. Mas, mas existem, enfim, outras, outras pessoas com mais fragilidade no emprego que não tem condição de parar. Mas, só lembrando que existem outras formas de colaborar com o movimento, colaborar com a greve. Uma delas é a atuação nas redes sociais. Está todo mundo muito ativo nas redes, nos grupos, no Facebook, no Twitter, sim, enfim, nas sim. redes. bem lembrado, bem então, lembrado. Então, é, pegar as hashtags da greve, greve geral, é, contra a reforma da Previdência, pela educação, usar as hashtags, compartilhar os conteúdos, as fotos, os vídeos é, que o pessoal estiver postando das mobilizações no seu Facebook, nos seus status do Instagram, do, do próprio Facebook, ou seja, ajudar a dar divulgação nas redes. Parece que eles são muito grandes, que eles têm muita força, eles têm muito dinheiro, isso eles têm. Mas eles não são maioria, nem nas ruas, nem nas redes. O que eles são, são mais barulhentos. Então, é, se a gente faz esse esforço de também compartilhar, de, de curtir, compartilhar, comentar, claro, claro. a gente consegue furar a bolha e consegue passar a mensagem e fazer barulho também. Então, é isso. São, existem outras formas de colaborar com a greve. Além dessa que o São Paulo falou de não sair, não comprar, ficar em casa e tal... Essa é uma, mas existem outras que são essas de compartilhamento, é, de atuação nas na, redes. Na greve dos caminhoneiros, né, a população levava comida para os rapazes sim, que estavam em greve. Foi, lá, foi né, bonito isso. Porque parado no meio da estrada, longe de tudo, né, a população levava comida para o caminhoneiro era é um isso, jeito de colaborar também. É, isso se chama solidariedade, né? Sim. Solidariedade de classe, né? O <risos> trabalhador tem que ser solidário com os outros trabalhadores. E assim que se faz a união da, da classe, da, da, das pessoas que são exploradas. A gente tem que se unir né? para romper a exploração. Bom, então é isso. Muito obrigada se você nos acompanhou até aqui. Quero repetir, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, estamos no YouTube. Então acompanha as redes da Diálogos do Sul, sempre, né? Arroba Diálogos do Sul. Se você viu esse vídeo no Facebook, muito obrigada. Mas a gente quer te convidar também para se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente está crescendo ali devagarinho, mas é muito importante. É, temos também nossa campanha de financiamento coletivo vocês viram a importância da imprensa alternativa nesses vazamentos do Intercept. O Intercept é uma imprensa alternativa, não é dominado pelos grandes monopólios, pelas sete famílias que dominam toda a comunicação no país. Então, foi uma imprensa alternativa, pequena, maior que a gente, mas pequena, que conseguiu fazer todo esse vazamento. Então Eles não conseguem mais invisibilizar as coisas. Veja que esse vazamento ele, ele foi o mundo inteiro sabe disso Sim. o mundo inteiro sabe disso então você pega aí o jornal jornalões de hoje né eles já estão indignados com a quebra da confiança na justiça claro já estão achando que esse muro aí não é lá é, é flor que se feio então mas é... Dito isso, dito a importância da imprensa e como é, mesmo um meio menor conseguiu romper todo esse monopólio, é muito importante a nossa sobrevivência enquanto imprensa alternativa. Por isso a gente quer convidar vocês para participar da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Reitero, o caminho é www.catarse.me barra do sul. A gente tem faixas de apoio que a partir de R$10,00 você já pode apoiar, de R$15,00 com as recompensas, tudo descrito lá no site. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até logo, volte sempre. Esteja com a gente.